nossa provocação é, o samba precisa ser descarnavalizado. Tem que ser descarnavalizado, porque as pessoas fazem uma confusão entre cultura do evento e evento da cultura. Cidade tá do Rio de Janeiro hoje está cheia de cultura do evento, mas tem muito pouco evento da cultura. Cultura do evento é aquela coisa que você sair fazendo as coisas e tal, mas aquilo não tem profundidade, aquilo não tem reflexão, aquilo não tem vivência, aquilo não tem trabalho, aquilo não tem sistematização, aquilo não tem inserção social, não tem nada. É simplesmente a cultura do evento. É o evento como ponto de partida, quando o evento tem que ser o ponto de chegada. De um trabalho maturado, reflexivo, né e o samba carnavalizado para mim é uma tragédia pro samba recentemente me perguntaram, um jornal me perguntou o que, que eu achava do samba deixar de ser a música principal tocada pro carnaval, eu falei, olha, pro carnaval pode ser, ser, ser ruim, o samba é ótimo porque nós partimos do princípio desse livro, que o samba, ele vai muito além de um ritmo e de uma coreografia vinculada a este ritmo porque a definição mais básica do samba é que a gente tem é essa. É um ritmo que se caracteriza por alguns elementos, né? como a síncope, por exemplo, como um tipo de compasso e tal, e a coreografia vinculada a esse ritmo. Mas o samba é muito mais do que isso. E aí eu retorno ao ponto que eu queria para fechar, se alguém quiser falar alguma coisa. O samba faz parte daquele complexo de invenções das comunidades oriundas da diáspora africana que precisaram inventar formas de vida porque a elas só se reservou a morte. Então há um complexo cultural que circula em torno do samba. Eu não sou sambista. Eu já escrevi duas, três vezes sobre isso, já me falaram. Você você como sabe não sou sambista. É provável que eu conheça qualquer samba que você cante. Aquele livrinho do Samba e foram 1.324 sambas, né? Você pega o repertório da discografia do samba, eu provavelmente não estou tirando onda, não vou saber de tudo isso, porque você a bunda na cadeira e estudei. E ouvi, e escuto, sou colecionador. Não sou sambista. Porque me falta a vivência que eu nunca vou ter. Me falta uma vivência que eu não terei. Eu posso me aproximar dessa vivência. Mas eu não vou ter essa vivência, porque o complexo cultural que envolve o samba implica em maneiras como você celebra os seus mortos, como você louva o seu nascimento, como você se veste, o que você come, como você bebe.